Selecionados a partir do acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo e do Museu da é Uma exposição cujo objetivo, entre outros, é aumentar a visibilidade da produção feminina dos acervos da universidade. E para conversar com a gente aqui sobre essa exposição, que está aberta no prédio da reitoria desde o mês de março, desde o início do mês de março e vai até maio. A gente tem aqui a Marina Roncato, que é aluna do bacharelado em História da Arte e bolsista no acervo da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo no Instituto de Artes. Marina, queria iniciar a nossa conversa falando um pouco sobre o histórico, o que motivou vocês a trazer a exposição, como é que foi esse processo né, de, de, de seleção das obras, enfim, boa tarde. Boa tarde. Uh, bom, uh, a, a Difusão Cultural entrou em contato com a gente porque eles tinham interesse de fazer uma exposição em homenagem à Semana da Mulher, né? a exposição abriu no dia 5 de março, e uh, o Paulo me convidou para fazer a curadoria, então uh, eu pensei em valorizar a produção feminina e fazer uma exposição só com artistas mulheres presentes no nosso acervo, né? que é muito rico historicamente. Então... Como é que foi o processo de seleção dessas obras? Porque existem várias, uh, muitas obras de artistas mulheres, uhum. enfim, né? Como é que foi esse processo de seleção? Como é que, tu, como é que foi esse fio condutor para tu chegar uh, nessas obras que estão expostas ali no saguão da reitoria? Bom, eu primeiro eu peguei e fiz uma, um pente fino em, no nosso catálogo geral, né? então eu mapeei toda a produção de artistas mulheres que a gente tem desde da mais antiga, a mais recente. E depois disso eu fui fazendo uma seleção a partir das limitações físicas que a gente tem, né? A segunda reitoria tem muita movimentação, então por isso a gente optou por expor obras que pudessem ficar na parede, né? Então por isso tem muita pintura e escultura também, minhas obras tridimensionais, aquelas que podem ficar mais uh, expostas na parede foram as escolhidas. Uh, Além disso, eu quis explorar a riqueza histórica do acervo, então eu peguei uma produção bem diversificada, procurei pegar coisas de diferentes períodos que mostrassem assim a diferença da produção das mulheres, né, que não é uma coisa homogênea, nem pode ser tido como características de gênero. Né? Como, é que, como é que é assim, tu é, tu é bolsista do, do da Penacoteca, uhum. aluna aqui da universidade, como é que é para ti, ainda como estudante, poder ter essa experiência de fazer uma curadoria de uma exposição que tem uma visibilidade extremamente grande dentro da universidade. Como é que é essa experiência para ti, como uh, dissente da URCS? Ah, Para mim é muito gratificante, eu já sou bolsista na Pinacoteca há alguns anos, então, uh, obras que eu expus ali que eu já admiro há muito tempo, então eu sempre pensava, nossa, se um dia eu puder, eu vou expor essa obra, porque o público precisa conhecer então é uma oportunidade muito boa de de mostrar um pouco da minha visão sobre o acervo assim no que eu conheço né e como é que é a tua visão sobre o acervo ah, é, o acervo ele é muito rico e por uma série de motivos tem obras que acabam fi, ficando esquecidas na nossa reserva técnica né? então como eu conheço os bastidores é, eu acabo conhecendo as obras que ficam mais de canto e é uma série de razões né no, às vezes é a, a falta de oportunidade de exposição, questão de logística, questão de recurso, mas graças a essa oportunidade a gente pode remediar um pouco os né? uh, Sim, sim, sim. Uh, é. uh, esse, os trabalhos eles abordam diferentes períodos históricos né, e propõem uhum. a reflexão sobre a discriminação da mulher na sociedade. Uh, enfim, eu queria que tu discorresse um pouco a respeito disso, porque enfim, o feminismo é um tema uhum. extremamente relevante dos tempos atuais, né? Sim, uh, a exposição não é que ela tenha uma narrativa fechada Mas uh, eu elaborei ela de uma forma que tu possa apreciar individualmente as obras né, No universo individual delas Mas que existam fios condutores que possam estabelecer relações Então uh, existem eixos temáticos, digamos assim uh, Que eu explorei através das, das colunas do saguão né, Que tem essa, essa potência de criar linhas de oposição então, é uma coisa que é importante frisar: é que a mulher negra, infelizmente, não pode ser bem representada visualmente na exposição, por causa de toda uma questão histórica de não ter muitas mulheres negras artistas na universidade. E isso vai mudando lentamente, né, conforme a gente possa ir, ir abrindo mais, mais oportunidades para essas pessoas uh, E tem outro fator que eu quis trazer Só mulheres como produtoras culturais Não como imagens representadas né? Então uh, trazer uma figura negra Pensada por uma mente branca Também não seria uma escolha assim Prudente, não, eu acho que seria um erro uh, A única artista negra na exposição É a Maria Lídia Magriani E eu quis, eu fiz, a gente fez um esforço Porque ela está... A gente teve que mandar emoldurar, em existia toda uma questão. Mas ela está lá, como porque ela tem uma importância histórica bem, bem bem forte. assim Como é que tem sido a reação do público que vocês têm percebido essa exposição? Porque, enfim, muitas pessoas passam pelo saguão da reitoria. Como é que tem sido essa recepção do público que chega até vocês? Ah, tem sido boa. assim Muita gente não não chega a, a se manifestar né mas tem sido uma tem sido um retorno bom principalmente as pessoas da história da arte pessoal do público da, do IA né? a gente está vivendo um tempo de muitas uh, polêmicas intolerâncias enfim hum. nós tivemos um episódio ano passado aqui em Porto Alegre de fechamento de exposição como é que é para ti atuar Nessa nessa área de curadoria, de curadoria Numa época tão Complicada como a atual Como é que tu Porque certamente é uma experiência na tua formação Não só como profissional Mas como pessoa também extremamente Marcante né Marina Sim, é um desafio A gente tem que fazer escolhas de forma prudente Porque a gente sempre tem que pensar Qual tipo de reação isso pode gerar o Qual público que vai ver Como que vai interpretar isso Então tem que, a gente pode saber, saber o meio termo entre o que, que é, é autocensura o que, que é sim. né o que, que é prudente né sim é até porque no fim das contas a gente tem que zelar pela preservação da, das obras de arte né? na exposição então tem que ter muito um equilíbrio assim de não ocultar temas que precisam ser discutidos mas trazer de uma forma que não tente não gerar choques assim muito fortes né? então é importante também trazer debates coisas que para expliquem uh, o porquê da importância da, dessas discussões. Né? De que forma tu acha que a maior visibilidade dessa produção artística de mulheres ela pode impactar na comunidade universitária? Acho que mostrar que é possível. A né? mulher esteve na, já está na universidade desde o início, principalmente no Instituto de Arte, tem uma participação feminina como alunas muito forte, Apesar de, por muito tempo, elas não terem se, sido reconhecidas no sentido de aquisição de obras ou participação, mas é uma coisa que se destaca, assim E uma questão de inspirar também, né? Porque existem as obras lá tem, trazem temas que podem remeter a memórias, reflexões próprias, assim. Então, acho que nós estamos tendo uma espécie de evolução em relação a isso, em termos de participação maior de mulheres, reconhecimento maior do papel da mulher na arte, ou não? Porque nós estamos num tempo de muitos retrocessos também. Como é que tu está enxergando essa questão específica da, do papel da mulher na arte, o reconhecimento dela, não só como artista, mas também como curadora, enfim, que é o teu papel? Bom, uh, existe uma evolução lenta, mas com certeza já, a gente já adquiriu muitas... Muitas, muitas posições que antes não existiam né? a gente está num momento que é difícil fazer previsões né De, porque a gente tem esperança que aconteçam coisas boas, mas pode nunca se sabe o que pode acontecer mas existe uma evolução a gente tem que continuar lutando para que ela continue andando né? em andamento o, esse empoderamento feminino que tem tomado uma proporção maior nos últimos anos, tu acredita que seja, sei lá, talvez o maior tema de debate, o maior, é, o maior assunto da esfera pública na atualidade, como é que tu, como é que tu enxerga isso? Porque, uhum. muitas, porque é, o machismo é uma coisa tão arraigada na uhum. nossa cultura que muitas vezes as pessoas nem se dão conta, né, de que estão agindo de uma forma preconceituosa em relação a outro gênero, né. Talvez não o principal, mas um dos principais. Acho que exatamente como o gênero engloba muitas pessoas, né? uh, é uma luta que interessa muita gente. E o machismo também afeta a, a forma como o homem se molda. Né? Então, é uma, uma faca de dois gumes para os dois lados. É claro que a mulher é muito mais oprimida, mas isso afeta toda a sociedade. Então, eu acho que é um tema assim muito importante... Mas existem outros, como o racismo Que são igualmente Bem relevantes E importantes uh, Vamos falar um pouquinho sobre as obras Eu vejo que tu está aí com com, hum. com um acervo, essas são as obras da, Que estão é, expostas essa, mas, ali Vou falar um pouquinho sobre elas então, Marina Para trazer Enfim, para o público que quiser comparecer A exposição fica aberta Entre 9 e 18 horas É isso? isso? Entre 9 e 18 horas até o dia 5 de maio Tem mais um mês, portanto Uh, no saguão da reitoria, aberta ao público, né? Uhum. Uh, o público que chegar ali até o dia 5 de maio, o que, que ele vai encontrar aí? Em suma, eu sei que são muitas obras, mas enfim, o que, que tu Sim. destacaria aí? Bom, o público vai encontrar obras que muitas são inéditas, uh, desde que elas ingressaram na nossa coleção. São obras uh, exclusivamente do acervo da Pinacoteca e do Museu da URGS. Então, é uma coleção pública inteira. Uh, existem muitas aqui que foram entraram no acervo graças a premiações nos salões de arte Então são obras históricas, né? existe uma importância de conquistas femininas, assim cada uma delas né? uh, Tem obras contemporâneas também, acho que a mais recente é de 2012, da Marisa Carpes que ingressou no acervo então, é possível também ver uma evolução, entre aspas, de como a arte foi se mudando ao longo do, desses últimos anos. E a, como que a mais esse, antiga pega de quando? A mais antiga. Lembra? É de 1929, em torno. É que sem data, mas a gente sabe que é em torno desse desse período, porque ela ingressou no, no, pelo Salão de 29, então que é da Júlia de Fortes. São 90 anos, não tinha nem sufrágio feminino no Brasil ainda. É, pois é. É uma evolução <risos> bem grande. Sim. É para ver que essas mulheres sempre estiveram aí, né, lutando pela, pela representatividade, né. No caso, pela possibilidade de poder existir enquanto artista. Tá certo, Marina Roncato, curadora da exposição Silêncio, Tempo e a Voz, né, que está hum. disponível ao público, né, de maneira aberta até o dia 5 de maio, de segunda a sexta-feira, no prédio da reitoria da URGS, das 9 às 18 horas. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco e parabéns pelo trabalho, sucesso na exposição e, enfim, na tua carreira que está só iniciando, mas já começa de uma maneira, assim, muito, para ti para todos nós, muito gratificante. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Todo o público é bem-vindo, homens e mulheres. Ah, é importante lembrar isso, com Sim. certeza. Vamos agora às notícias da Extensão. O Núcleo de Comunicação Comunitária da URGS promove a oficina Autoria, Linguagem e Recursos Audiovisuais na próxima sexta-feira, dia 13 de abril. O evento acontece das 2 às 6 da tarde na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, no campus Saúde. O encontro é voltado para estudantes de licenciatura e professores de escolas públicas do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online através de link disponível no site da Pró-Reitoria de Extensão, Prorest. A primeira edição de 2018 do Diálogos da Extensão ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 11 de abril, a partir das 4 da tarde. O encontro acontecerá no Salão de Festas, no segundo andar do prédio da Reitoria. O Diálogos tem como objetivo compartilhar e refletir acerca das questões da extensão. São debatidos especialmente os aspectos acadêmicos e sociais destas atividades na URGS. O evento é aberto à comunidade universitária e ao público externo. Mais informações pelo telefone 3308-3379. Extensão em Foco tem produção de Bibiana Dávila, apresentação de Vicente Fonseca e técnica de Luiz Fogace. Voltamos na semana que vem.